Sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu e o meu colega Antônio queremos te mostrar Um apartamento que é uma raridade, né Antônio? A venda aqui em Gramado, gente Gente, junto à Rua Torta Localização nobre Na frente do... é Tênis Clube aqui, né Antônio? Isso Na frente do Tênis Clube Esse apartamento lindíssimo tem 227 de área privativa E 285 total. de área total Cara, ele tem 4 boxes você não precisa mais pegar o carro para nada. Quatro vagas dá para trazer a família toda. Três suítes, uma suíte Master com banheira de hidro e uma vista sensacional para o Vale do Quilombo, a panorâmica da cidade aqui. Nós vamos te apresentar detalhe por detalhe desse apartamentão que entrou à venda no portfólio aqui. E é um imóvel praticamente exclusivo. Tem poucas imobiliárias que tem acesso e vender. Nós somos um privilegiado de ter... Esse imóvel, e você, telespectador, é um privilegiado de assistir em primeira mão um luxo extraordinário na cidade mais apaixonante do Brasil, que é gravado, né? <risos> olha só, vamos começar então aqui com o nosso living. Uh, aqui nós temos uma lareira a lenha, um televisor aqui todo revestido com granito, uma estante maravilhosa aqui, gente, olha só os detalhes aqui, gente olha quanta cara esse apartamento tem muita coisa de grife e nós queremos te mostrar aqui já tem uma adega para você colocar o seu vinho a cristaleira tá aqui mais armários aqui são todas em laca aqui tá bom gente apartamento todo né Antônio tem revestimento com é, ecológico né revestimento ecológico Sem base, de água. base de água tipo um papel de parede ecológico eu vou te mostrar mais para frente nos detalhes essa mesa aqui Aquele aparador ali, a mesa lá da sala de jantar, são imóveis de grife, gente, é muita grana só nesse, nessa mesa, nesse aparador e na mesa de jantar, vou te mostrar os detalhes dela, mas antes, eu acabei de te mostrar o living, eu quero te mostrar a parte mais charmosa do apartamento, que é essa sacada aqui, gente, olha que lindo isso aqui, Olha que maravilhosa. E sem falar que você está na melhor posição leste norte. Você pega o sol nascendo aqui, o sol da manhã e nos dormitórios, o sol da tarde. Seu apartamento fica quentinho, mas mesmo assim você pode tá abrindo a janela que a gente fez aqui para curtir um frio. <risos> Olha que vista linda, gente, para a cidade de Gramado. Olha lá, gente, o Vale do Quilombo. É sensacional essa vista. Eu não consigo dar um zoom aqui para você ter uma ideia. Olha só que vista linda, gente maravilhosa né junto à Rua Torta ali aquela esquina ali gente é a Rua Torta para você fazer aquela selfie para deixar os parentes com inveja ali na Rua Torta né <risos> olha só aqui tem uma poltrona e você pode sentar aqui para descansar eu até vou fazer aqui ó baseado em fatos reais ó. olha só que linda a vista que você vai ter aqui sentado gente só você a serra o frio e essa paisagem maravilhosa e aqui então nós estamos acessando a sala de jantar Olha o detalhe dessas cadeiras, gente. É quase uma cadeira anatômica. Olha, gente, eu sentei aqui só para fazer um teste antes. É muito aconchegante, muito confortável. Aliás, esse cantinho aqui é sensacional, gente. Olha só. Duas janelas ali. Mais uma aqui. E ela tem uma proteção, ver com um, um filme, né? meio aqui, sendo também vidros duplos. Aqui sempre vai ter sol, gente, ó. Norte. Só não vai ter sol se estiver chovendo, não é né? <risos> olha só, que sensacional a sala de jantar. Que apartamento lindo, na verdade, né? Fita de LED ali em cima, paradouro, espelho. Aqui a gente tem uma adega e uma cervejeira, tudo pronto aqui também no cantinho. As taças estão aqui e o vinho é por conta do corretor, tá bom? É só você comprar e você pode escolher vinho ou champanhe. Gente, olha que vista maravilhosa esse apartamento, gente, olha lá. Não dá nem vontade de sair daqui, só tem que te apresentar o resto do apartamento, né? Vamos lá. Ali nós temos duas poltronas. Olha só, até a bancadinha você tomar chá. Não, vamos lá ver isso aqui de perto, gente. Não é todo dia que a gente vê um desse aqui, né? Vem cá, olha aqui. Olha que lindo, gente, isso aqui. Olha que sensacional. Você tomar seu chazinho, você e sua amada tomando aquele chá no final da tarde. Pode pegar isso aqui e você pode colocar na sacada aqui e ficar curtindo agora eu quero te fazer você sonhar agora você imagina tomando chá sentado aqui você e sua amada e aquela neve caindo aquele friozinho gostoso né aquele chocolate quente né depois da janta de fundir, é maravilhoso demais ou não é gente é puro luxo isso aqui meu caro. é apaixonante vamos dizer assim né então vamos lá vamos conhecer mais desse belo e magnífico apartamento que é uma obra de arte meu colega sumiu e perdeu o apartamento. <risos> é, Antônio? <risos> ó, micro-ondas, forno, só torre quente, uma geladeira aqui, é uma, acho que é uma side-by-side, side, Home Pro também, menos 2 graus. Uh, gente, olha a cozinha que é sensacional. Toda revestida aqui com granito, né? Um balcão americano, fogão cooktop, exaustor central. Temos os lustres aqui também, gente, ó. Bem diferente. Aqui a nossa... Cuba, né? E sobre Cuba, pia toda de cinza absoluto, torneira monocomando, tá, gente? Isso aqui dá para você cantar, o estilo cantor casual, só você cantar se quiser. Tem um espelho aqui atrás, gente, ó, que isso é um pouco ruim, mostra a barriga do corretor, né? <risos> Molha a barriga de quem vai lavar a louça, né? Olha só, aqui a gente tem uma churrasqueira elétrica, meu caro. Você bota o carvão ali, aperta o botãozinho e... O seu churrasco começa a ser assado praticamente sozinho. Sensacional. Aqui a gente tem então área de serviço, ali embora da água quente. Aliás, eu não falei: o piso tem. O apartamento tem piso aquecido, né? Piso porcionado em todo o apartamento, tá? Ah, Ar-condicionado também é central, tá bom, gente? E aqui, olha só que charmoso, gente. Aqueles detalhes ali em cima, ó. Olha que diferente. Lindo, né? Só para dar um, um requinte, assim, né? Na harmonia do layout da cozinha. Olha que visão isso aqui, meu cara. Olha que magnífico. Sala de contemplação, como chamar assim. Sala de estar. Tem mais uma outra salinha ali do lado. Que é uma sala de recepção, vamos dizer assim. Cozinha. E sala de jantar. Então a gente tem um, dois, três, quatro ambientes aqui. Só na parte do living. Ainda sobra esse espaço aqui no meio, que você pode colocar... Uma mesa de sinuca, se quiser, uma mesa de bilhar ou não sei o que você pode colocar aqui, né, Antônio? Isso, Diego, eu me perdi dentro do apartamento, precisei um GPS. Outra coisa, é, aquela churrasqueira ali, ela, ela qual é a carne aqui. Você... Ah, é, aquela churrasqueira ela tem o mesmo problema da churrasqueira da praia, então. Sim. Ela só aceita carne de primeira, né? <risos> Esse Antônio tá ligado, né? <risos> Gente, olha só, então aqui uma segunda área de jantar, olha só, uma área de carteado como se diz, aqui no Rio Grande, né? E aqui, gente, olha esse, olha esse detalhe aqui, eu quero te mostrar, é, Como é que é o nome disso aqui, Antônio, mesmo? É um revestimento. um revestimento à base de água. A base de água, todo apartamento Sim. é assim, gente. Ó. Ele é meio áspero, ó. Parece que parece o que eles usam na fachada de alguns prédios, cara. Ó, bem legal, bem diferente. E eu comecei o vídeo por aqui, deixa eu mostrar pra vocês Ali é A entrada social, então, do apartamento E o elevador sai direto dentro da sua sala Com exclusividade de ter apenas a biometria Aqui, então, é o lavabo O lavabo todo ele tem esse mesmo material, né, Antônio? Sim, é, há uma variação de, de material Tem um, é. um pouco mais macio, outro um, grão, um Uma maior e uma granometria menor também Que bacana, cara, isso aqui Na verdade, são 3 a 4 quatro tipos, tipo, né? Diferentes. Ó, vamos entrar aqui na parte privativa, que já é outro tipo. Sim, esse, esse inclusive, tem um efeito e a também. Ó, esse aqui, parece um veludo, cara, que diferente, né? Sim. Muito lindo. Piso aqui é laminado, então vamos acessar a primeira suíte, aqui é o banheiro dela, já com o box prontinho, a cuba sobre cuba, né, chuveiro a gás. Aqui a cama do casal, gente, ó, pra você convidar o seu cunhado vai vir na praia. Na praia, não, né? A ah, vir na serra, né, Antônio? A praia deixa pro verão, né, Antônio? Deixa quando tiver quente. Ó, ali os tem um de ar condicionado, gente, ó, por esteira ali também, ó. Então é central, tá? Aqui a cabeceira também é estofada. Também tem o mesmo material aqui, gente, ó. Sensacional, ecológico, né? As aberturas são de PVC, vidro duplo. E agora vamos conhecer a segunda suíte aqui. Vamos lá. Ó, aqui tem um espacinho, ó, gente, ó. Dá até pra você... Até já tem o um armário ali, né? E aqui, gente, ó, é a segunda entrada do apartamento. a entrada privativa, que vai direto nos dormitórios. Então, isso aqui é bom. Uh, você, meu querido amigo jovem, quando chegar meio em casa, assim, meio cambaleando, você entra direto no quarto, sem passar na sala, né? <risos> você não incomodar seus pais. Olha só. Esses quadradinhos ali e esse daqui... São o sistema de aspiração, você conecta a mangueira aqui e você aspira então os dormitórios. Esse apartamento tem essa raridade que poucos imóveis de luxo tem, tá bom gente? Então aqui a gente tá acessando então a segunda suíte, aqui é piso laminado também. Laminado, uh, a gente né? é, vem... é Piso aquecido, né? já vi comentar. E aqui gente, olha só, temos duas suítes com close, temos essa daqui... A, aliás, ela tem um espaço muito bom. Aqui outra cama de casal. A cabeceira, então, é estofada. A gente tem uns lustres aqui, gente. É umas boninhas. Olha que diferente. Sensacional, né? Ó, oh, estofada aqui também. E ali, ali a gente tem uma sacada. Eu quero te mostrar a vista dessa sacada aqui. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, né, gente? Eu não explorei isso aqui antes do vídeo. Esse cantinho aqui, né? Vamos ver. Assim. Ó, vidro duplo Isola muito bem o barulho Olha só a carinha pra você Sentar aqui e comer sua bergamota depois do almoço Só os gaúchos vão entender agora, né? Sentar no solzinho Comendo bergamota e rapadura Meu Deus do céu Quem faz isso, comenta aqui, gente Olha que vista linda que você tem da cidade, gente A Rua Torta tá ali, ó Tá vendo ela ali, gente? Ó, vou dar um zoom aqui Ver se eu consigo ver, ó Rua Torta tá ali Cara, você vai enjoar de fazer foto ali Vai ser foto de dia, foto de noite Foto com neve, foto com neblina Foto com parente, sem parente <risos> Vai ser sensacional Se você comprar esse apartamento E você vai poder usufruir de tudo que Gramado tem aqui, gente Olha só Você sabia, Diego, que a Rua Torta é uma das ruas mais fotografadas no mundo? do mundo, que eu não sabia. Sim. Mais fotografada do mundo. Dia e noite. Dia e noite. Quer é que chuva ou sol. Cara, eu eu quando passo ali, não tem como não parar ali e fazer uma foto, né? É lindo, né? Ó, aqui gente, o banheiro dessa segunda suíte. E agora sim, Antônio, vamos mostrar a suíte massa pro pessoal. O pessoal tá curioso aqui. Uh, parece que eu tô sentindo que o proprietário desse apartamento tá olhando o vídeo e ele quer descobrir mais sobre a suíte. Olha só. Começa aqui, gente, ó. Aqui. Se você quer puxar demais, ele não vai vender. Tomara que o dono venda, né? <risos> Olha só, aqui era para ser um dormitório de serviço, tá? O proprietário deste imóvel ele fez uma requadração, vamos dizer assim, né? Ele deu uma ampliada na suíte e ele então fez só essa parte aqui um close. Maravilhoso, então você tem duas entradas. Então dá para a mulher entrar por aqui, o marido por lá. Então dá para fazer várias brincadeiras assim. <risos> olha só, então seja bem-vindo à suíte principal do seu apartamento. Em Gramado aqui tem uma penteadeira para sua esposa, né? Fazer aquele look maravilhoso. E aqui, meu cara, olha só, a gente tem um banheiro com banheira de hidromassagem. Aliás, essa cuba aqui, como é que é o nome dela? Vuitton, essa cuba Gente, você, além de estar numa cidade glamurosa, tem uma Cuba de capa de revista, hein? Deixa eu te mostrar mais esse detalhe aqui, gente. Olha só que lindo isso aqui, gente. Olha essa torneira. Olha só, tem água da torneira. <risos> ó, Aqui é a Cuba, gente, olha que linda, ó. Bem aconchegante esse cantinho aqui, maravilhoso, meu caro. Chuveiro também, gente, ó, com os detalhes dourados. Sensacional. Aqui, então, a gente tem acesso, então, ao dormitório do casal, gente. Temos uma poltrona, mais um sofazinho aqui, pra você não colocar o pé direto no chão, apesar que tá aquecido, né? Cama de casal linda, maravilhosa. E olha que charme isso aqui, gente. Na frente da sua janela tem uma araucária. Logo antes da gente gravar, tinha um tucano ali. Coisa mais linda, linda mesmo. Na hora que eu fui gravar, ele acabou voando. Ele não gosta de aparecer aqui no canal, no YouTube, né? Ele é meio tímido, mas, gente, a natureza aqui em Gramado é exuberante, gente. É muito top aqui. Olha que legal, gente, aqui, ó, os, os lustres, né? São só as fitas de LED do ar-condicionado. A cabeceira aqui é estofada também. Vamos lá apertar ela. <risos> Vamos apertar ela, ó. Cabeceira estofada, papel de parede uh, ecológico. Gente, parece um veludo isso aqui. O Antônio já sumiu, se perdeu de novo no apartamento... Vamos lá. <risos> Olha só, eu quero te mostrar aquela porta ali. Dá acesso ao close que foi ampliado aqui. Vamos acessar agora então o close do casal. Vamos abrir aqui. Ó, acabamos de chegar no seu close a Suíte, máxima, onde você vai se produzir, vai ficar linda, maravilhosa para agradecer o presente que seu marido vai te dar, né? Ou o marido vai agradecer o presente da esposa. Olha só, daqui tem um espelho com fita de LED. Olha só, eu não vou aparecer muito aqui para não deixar o vídeo um pouco mais feio, mas olha só, tem um botãozinho aqui que você pode estar tá ligando ele e desligando. Legal, né? Bastante espaço aqui, armários aqui, armários aqui também. Aqui mais armários, uma janela de frente pra rua. Aliás, aquele ali é o tênis clube, você gosta de jogar tênis atravessa a rua, você está na, na praticamente, o que, que dá Uns 20 metros do tênis clube. Aqui mais espaço pra você, então, guardar suas roupas, sapatos. E aqui, meu caro, mais um banheiro. Caso dê alguma emergência, tem dois banheiros na sua suíte, ó. <risos> Mas é isso aí, deixa eu achar meu colega aqui, o Antônio. Vamos finalizar o vídeo lá na sacada? Vamos lá? Olha só, eu quero falar para vocês, gente, tá? Que esse imóvel está com preço sob consulta, tá bom? Por uh, pedido do proprietário, como é imóvel exclusivo, não está à venda em muitas imobiliárias, ele procura não colocar o preço, mas você pode entrar em contato com a gente, comigo ou com o Antônio aqui, tem o nosso telefone, o telefone dele está aqui embaixo. Esse é seu prazer vermelho. E nós vamos te mostrar esse apartamento pessoalmente, detalhe por detalhe. Agora eu quero finalizar aqui, nessa sacada maravilhosa, né, Antônio? Não dá nem vontade de terminar o vídeo. Perto de uma pizzaria. Perto da pizzaria famosíssima, a, faria do Jack, a pizzaria do Jack Sparrow, né, Antônio? Ah, como é que é o nome? Cara de mal? Cara de mal, né, gente? Olha que lindo, né? E o Vale do Quilombo na frente aqui da sua sacada maravilhosa. Gente, se você tem um imóvel desse padrão, quer deixar a venda com nós estamos chegando aqui em Gramado, a 4 Gostaríamos muito de participar um pouco da sua história vendendo seu imóvel, tá bom? E não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e nos ajude a compartilhar esse imóvel aí, tá bom, gente? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus abençoe você sua família e tchau. Tchau, tchau, um abraço.